Na aula de hoje eu vou explicar passo a passo o exercício para trabalhar bem a região abdominal. Eu sou o professor Emílio Júnior, se inscreva no canal, toque sininho para receber todas as notificações, aqui são dicas de treinamento passo a passo. Primeira coisa, você vai utilizar um tatame, um colchonete felpudo, ou mesmo a sua cama, se ela for ortopédica, aquela cama dura, que dê para você fazer atividade, não pode ser muito molenga. Você vai deitar assim, de costas, com as pernas flexionadas a um ângulo de 90 graus. Você vai fazer o seguinte, ambos os braços, você vai posicionar atrás da sua cabeça dessa forma e vai elevar o seu tronco, esticando o braço à frente de maneira que o seu cotovelo ultrapasse o seu joelho. Cotovelo ultrapassou o joelho, volta lentamente, toca lá atrás, mais uma vez, cotovelo ultrapassando o joelho, essa técnica que eu já estou ensinando você a fazer, principalmente se você for participar de um concurso público, é muito requisitado, é pedido, só tem validade, em muitos concursos que eu fiquei sabendo, que só tinha validade se você ultrapassar o cotovelo da linha do seu joelho, tá ok? Então você desceu, foi lá embaixo, e voltou, mais uma vez, foi lá embaixo, voltou, espreme bem esse abdômen e desce. Mais uma vez, foi muitas pessoas me perguntam, professor eu posso prender o meu pé? Vou dar um exemplo, vamos supor que aí na sua casa você tem um móvel, ou alguma coisa que você possa prender o pé, como aqui, eu estou prendendo com a minha anilha, tá? Prendi, eu não consigo suspender o meu tronco sem não prender o meu pé, eu posso então prender o meu pé e fazer o movimento Olha, eu não aconselho. Por quê? Eu vou explicar. Quando você prende o seu pé em qualquer lugar, você vai sentir que quem está forçando, quem está fazendo o movimento, são as suas coxas, suas pernas. Sim, é só as suas pernas que estão tracionando o seu tronco. Você está apoiando. O interessante aqui é que seja o seu abdômen responsável para que você consiga tirar o seu tronco do contato com o solo. Então, quanto mais você treinar, claro, no início você pode não conseguir, porque você está começando o treinamento agora, mas a médio e longo prazo você vai ter condições de ter um fortalecimento suficiente na musculatura do seu abdômen para conseguir elevar o seu tronco calma, faça devagar, tenha sempre a liberação do seu médico para você fazer as atividades físicas com total segurança e aí sim, aí você vai conseguir atingir seus objetivos. Mais uma aula passo a passo para você aprender a fazer mais um exercício e não cometer erros. Vai lá embaixo nos comentários e me diz qual cidade que você está que eu vou ter o maior prazer em te responder. E caso você tenha dúvidas, pode mandar lá nos comentários que eu gravo um vídeo esclarecendo as suas dúvidas, assim como eu faço com várias outras pessoas, vários outros seguidores aqui do canal. Até nosso próximo encontro!